Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu rosto, eu nobre. Meus amigos, vamos para mais um videozinho de dica de Horizon Forbidden West aqui para vocês nesse canal delicioso. Uma dica agora deveras interessante para quem, quem busca, na verdade, facilidades aqui dentro do jogo, né? Se você quer farmar muito K e muito XP de uma forma muito fácil, assim, infinita, vamos dizer, porque você pode repetir essa situação. Esse aqui é o vídeo para vocês e eu vou mostrar o que vocês têm que fazer exatamente para poder conseguir tudo isso aí. Mas já aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Seguinte, pessoal. A parada que vocês têm que fazer, inicialmente, é vir para esta região aqui do mapa. Tá vendo aqui, ó? A gente tem um mapa do vão, tá? Assim que a gente chega... Definitivamente no Oeste Proibido, a gente vai ter aqui ó, essa locação, que é o canto da pedra, que é um acampamento, tá? Aí vocês vão descer um pouquinho mais, aí vai ter um abrigo aqui da Eloy que a gente encontra no decorrer do mapa, beleza? E aí? Quando vocês abrirem também com pescoção essa área aqui, vai ficar um pouco mais fácil de identificar algumas coisas. E aí, cara, o ponto importante aqui é o seguinte: nós temos um tirânico nessa área. E é justamente esse tirânico aqui que a parada, é o ponto chave para a gente poder conseguir fazer esse farm que a gente precisa, tá? Mas tem um outro ponto também muito importante. A gente enfrentar um tirânico no modo normal ou nos modos mais altos, a gente sabe o tanto que é complicado esse negócio. Então, para vocês fazerem com muita facilidade e ficarem repetindo esse processo em pouquíssimo tempo, vocês vão ter que vir aqui nas configurações do jogo E mudar aqui a dificuldade Pro modo história Eu tava jogando aqui no modo normal Eu mudei aqui pro modo história para poder conseguir fazer Essa missão tranquilamente e tal De enfrentar esse tirânico, porque o bicho é complicado E aí vocês vão ver agora Vamos lá, ó, deixa eu até marcar o tirânico aqui Como é que a parada Vai acontecer Deixa eu até chamar meu Heliodo aqui de Buenas O bicho não me pegou Pega eu aí, pô. Ó, pegou eu no ar, hein, mano. Que isso? Vamos lá. Ó, o tirânico tá ali, ó. Lembrando que eu tô na dificuldade história, hein, pessoal. Vamos lá. Tô chegando aqui na região. Vou pousar aqui em cima. De buenas mesmo. Ó. Reparem, na facilidade isso aqui ó, quando eu acertar as flechadas. Ó, ó. Aí agora a gente vem aqui, pega as arminhas que a gente tem que pegar. Normalmente a gente consegue mais rápido, viu, pessoal? Quando a gente não erra os tiros igual o Terrano. E olha só como é que as porradas dele nem tiram um tanto HPzinho. Beleza, vou chegar mais perto, já que ele não tá arrancando tanto. Tá? Vou dar aqui pra minha lança pra acabar com esse swap Beleza, ó Vocês viram como é que foi extremamente fácil de matar ele, né? Dá pra poder matar mais rápido Utilizando aquelas armas que a gente tira dele e tudo mais É porque eu errei muito tiro Mas aí, ó, a parada é a seguinte Vocês vão vir aqui e vocês vão saquear agora o tirânico Deixa eu dar a volta aqui, ó. Vasculhar, tirânico, alfa. Beleza. Aí, ó, nós temos aqui vários itens que tem um preço de venda muito bom, principalmente a cauda do tirânico, tá? Então, aí o que vocês têm que fazer? Beleza, ó. Vencemos aqui o tirânico e tal, agora eu quero repetir o processo. O que a gente precisa fazer? A gente vem aqui no mapa novamente e faz uma viagem rápida aqui de volta para o abrigo onde a gente estava aquela hora. E aí vocês vão ver que o tirânico ele vai dar um respawn. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a questão do... dos itens ali de venda, na verdade, o preço deles. E olha o meu XP, como que deu um salto. Volta um tiquinho o vídeo aí, antes de eu vencer o tirânico, ver o quanto que eu tava de XP e o salto que ele deu. Reparem agora, eu vou enfrentar o tirânico de novo. E aí vocês vão reparar no XP o salto que ele vai dar. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte Eu já vou descer aqui Pra gente ter aquele face to face o Não vou nem ficar ali em cima da pedrinha não Bora pro face to face O cara aqui realmente tá ruim de mira hoje, esse vídeo. Vamos lá. Tiramos. Hum, droga. O problema é que vieram os caras ali, ó. Tá, agora vamos chamar a atenção do tirânico ali, ó. Porque eu quero que ele venha aqui onde é que tá outra arma. Ah, agora é só a gente chegar ali de Buenas. Vem, meu filho. Beleza, agora a gente termina o serviço aqui, ó Como eu disse pra vocês, pessoal, é bem mais fácil, tá? Porque eu tô enfrentando tirânicos alfa aqui. Antes eu tava enfrentando o tirânico normal, aí trocou pro alfa. Mas vocês estão vendo como é que é muito tranquilo, entendeu? Se vocês forem mais habilidosos do que eu, que com certeza são, vocês vão fazer isso aqui muito mais rápido. Mas, olha só o salto que meu XP deu. Eu tava com 11 mil de XP. Ele foi pra 17 mil, entendeu? Então, é uma forma muito rápida de vocês aí evoluírem a Eloy, entendeu? Somente repetindo esse processo aqui. E agora, eu peguei mais um farm ali com cauda de tirânico e tudo mais. E aí, é como eu falei, vocês podem repetir nesse processo o tempo inteiro. Volta pra cá, enfrenta o tirânico de novo, mata ele, farma o XP, pega suas peças e tudo. Agora, vamos lá pra um comerciante. Só pra vocês verem a questão do, do preço dos cacos ali, né? Do... Preço da cauda em formato de cacos ali do tirânico pra vocês verem aí a questão do farm de dinheiro também infinito que vocês podem ter e muito rápido. Vamos lá, hein? Cadê o mercador daqui mesmo? Deixa eu ver onde é que ele tá. Até esqueci onde é que ele fica, mano. Acho que é aqui em cima, né? Aqui, ó. Vamos nesse cara aqui, ó. Beleza. Aí, se a gente vier aqui na parte de vendas, recursos... Vocês podem ver que a cauda do tirânico já tá aqui, né? Vejam só aqui. Cada cauda do tirânico vale 153 cacos. Se vocês ficarem repetindo aquele processo, mano, pra você ver, a gente tá com 9 minutos de vídeo. Eu matei o tirânico umas 3 vezes. Eu tinha matado antes para poder testar o processo, entendeu? poder mostrar pra vocês. E eu tô com 7 caudas de tirânico. Se a gente ficar repetindo isso aí, mano, no intervalo aí de 10, 20 minutos, a gente vai ter muito mais caudas e olha a quantidade de cacos. 1.071 cacos Só nesse pouco tempo que eu fiz aqui Poder trazer pra vocês Obviamente eu matei ele mais algumas vezes, né? Igual eu falei Aí eu enfrentei o tirânico normal também Antes de começar a vir esse tirânico alfa igual tá vindo Mas aí é super de boa ainda assim A gente jogando com a configuração ali no modo história Na dificuldade, no caso, né? E aí, meu amigo, ó Só vender ó lá Já ganhei facinho aqui Mil e poucos cacos só enfrentando aquele tirânico e ainda farmando bastante XP, como vocês podem ver ali em cima. Eu tava com 11 mil de XP quando eu fui enfrentar esse último tirânico. E subiu para 17 mil, cara Então uma forma muito tranquila, muito rápida De você farmar aí a sua Eloy E também conseguir bastante dinheiro Em pouco tempo no jogo Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal Obviamente faz isso quem quer, entendeu? É uma forma aí para quem, então, que quem quer ter Uma certa facilidade no jogo para conseguir dinheiro e XP, entendeu? Então deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam Eu vou adorar ver a opinião de cada um E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Eu Vou ficando por aqui, um beijo Pra todos vocês, até mais e eh? fuemos, meus amigos.